Fala galera, aqui quem tá falando é o Tochi, vocês perceberem que a minha voz tá um pouco diferente Bem, eu acabei de acordar e a gente vai gravar o maciço aqui porque Minha cabeça tá doendo, cara, é isso, vambora Ai, e por que, que eu não gravei pro reflexo gamer? Porque ontem não teve vídeo no reflexo Bem, eu só bati a cabeça e quase desmaiei. Passou isso já? Eu acho, pelo menos. Aqui no Ouro Maciço tem construção, né? Verdade, eu tinha esquecido disso, velho. Ah, e outra coisa que eu esqueci de avisar também é... Tá solo contra o squad, então eu tô ferrado. Mas vamos tentar ganhar, né? Tentar, porque eu não vou nem conseguir passar da primeira fase do jogo. Mano, tem dois midas isso aqui, velho. Não é nem minas, é uma menina isso aqui. Ai, tem 80... Ai, fala de subir o tubo de gente, pá. Vamos cair nos altares embaralhados? Por quê? Porque eu nunca caí aqui, irmão. Vamos lá para mais uma versão de Toach Burrice, Zé! Primeiramente, Toach! Por que tu descobriu? Não tem segunda, tá? Não tem segunda. Por que você descobriu o bagulho no mapa? Uh, um atacante. O uh, quê? Ah, é o bagulho do Dona Johnny. Ó, <risos> oh. <risos> Yeah, mano, beleza? <risos> esse homem, ó, ciumente esse aqui, ó. Esse aqui é Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Eu tô na mira a merda! Uai, o cara tava com um cavaleiro nele. Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Putz, deu merda, deu muita merda. Putz, deu merda. Matei. Ah, velho. Vé... Que merda, velho. Que merda. Ele era um cavaleiro, né? <risos> Chupa. Chupa. Quem fala aqui que eu sou um merda? Chupa. Ainda bem que vocês não sabem quando eu mato o Short vem. velho. Não sei se vocês sabem disso. Ó, oh, pra quem não sabe, e... né, quase ninguém sabe. Eu postei um vídeo faz tipo 8 meses. Foi tipo... Season 7 do capítulo 2 Eu matei o Shark Shock nessa, nessa season Eu tava em live Ó, oh, a história foi o seguinte Eu tava em live fazendo Season com aleatório Não Jogando com aleatório Cai com um lá Beleza Contra um cara Na hora que eu matei esse doido Era uma reneguinha Aí eu fui ver o replay Porque sorte minha Que eu gravo o replay Eu fui ver os replays Era o Shark Shock E ainda pra me confirmar mesmo Assim Pra eu saber que era o char Shock. O char Shock gravou a merda de um... Assim, se vocês duvidam de mim, pesquisa como ficar ganhando na parte normal e vai pra. Esse minuto aí da tela aqui, eu não vou dar o trabalho de falar agora. Nossa, eu tomei da onde? Tá? Tô me curando aqui, tá certo. Ah, meu. Nossa! Matei. Peraí. Tô trolando. Não, Só não, vai não, de não, boa, vai não, de boa, aí. vai de boa. Eu tu um rand! Eu matei vem big! Acão mania! Nossa que merda. matei! Tá vizinho, morra! Aí o cara controlou. Morreu. Caramba, tchau. Morreu. <risos>